Olá, o Em Geração de hoje vai conversar com o reitor Rui Vicente Opperman. Ele é graduado em odontologia pela URCS e tem doutorado pela Universidade de Oslo. Bem-vindo, reitor. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui nesse programa da Escola de Engenharia. E vamos à nossa conversa, não Sim, o senhor foi estudante da URCS na década de 70. Quais são as principais diferenças que o senhor observa daquela época para o cenário atual? <risos> Muito grandes, muito grandes. Uh, no plano da universidade, evidentemente, nós vivíamos, na época, uma ditadura. E, como tal, nós vivíamos sob censura rígida, sob o controle de associação. Então, o nosso diretório, ele era censurado, nós tínhamos uh, elementos do exército como docentes. Né? Uh, enfim, nós a nossa associação, como estudantes, ela sempre e legal no sentido que a gente tinha que fazer as nossas reuniões fora da universidade. Nós tentamos nos mobilizar, isso era uma dificuldade muito grande. Tinha um decreto chamado 477, que poderia expulsar sumariamente estudantes, se se comprovasse, e era fácil comprovar, qualquer tipo de organização ou de reunião. Então, o ambiente da universidade era muito ruim, Embora a universidade sobrevivesse no subterrâneo, na sua capacidade criativa, na sua organização, na sua mobilização. Mas, externamente, a universidade ela era como uma flor murcha. Não? Depois, é lógico que isso melhorou muito, mas esse era um aspecto que nós, hoje está na história. Porque hoje nós vivemos um ambiente de democracia, um ambiente de livre organização, de livre manifestação... E a gente vê o quanto isso é importante para uma instituição como a universidade, para uma sociedade, essa, essa liberdade que a gente tem. Então, esse, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o aspecto, vamos dizer assim, tecnológico. Né? Hoje, a universidade, ela deu um salto tecnológico importante, não só por conta da internet, da computação, mas também pelos laboratórios, pelas abordagens, pelo conhecimento científico amealhado nesses anos todos. Então hoje nós temos, um, por na odontologia especificamente, um curso de odontologia muito melhor do que o curso que eu fiz, né? uh, em todos os aspectos, no aspecto científico, tecnológico, no aspecto de serviços, na visão, na, uh, na visão do, do, do problema odontológico, problema de saúde bucal, temos grandes interações com a medicina, com outras áreas da saúde, então a, a odontologia também evoluiu muito dentro desse aspecto. E eu vejo que a universidade como um todo fez isso, fruto exatamente do conhecimento científico, das novas fronteiras de conhecimento que nós mesmos como universidade produzimos. O senhor foi vice-reitor por dois mandatos, assumiu ano passado como reitor, tem bastante conhecimento das demandas da universidade, o que o senhor uh, acredita que seja prioritário para melhorar a universidade? Bom, eu acho que é importante pontuar essa questão dos dois vice-reitorados né, e de hoje o reitorado. São dois momentos muito distintos na universidade. Durante os dois vice-reitorados, nós tivemos um programa de expansão e de inclusão como nunca antes tinha sido visto nas histórias das universidades, que foi o REUNE a própria engenharia se beneficiou muito desse programa aumentando o número de cursos incluindo mais docentes mais técnicos e mais alunos então esse programa foi um programa feito com um recurso muito grande vindo do governo federal que nos permitiu fazer essa expansão da universidade criamos um campus no litoral norte então tivemos um período de grande progresso na universidade a partir de agora, a partir de 2014, né, com a recessão econômica e com as dificuldades políticas que hoje nós temos no país, nós estamos enfrentando dificuldades orçamentárias muito importantes, talvez tão significativas como aquelas que nós tínhamos durante o governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, na qual né, as universidades não só se colocavam em risco sob o ponto de vista de serem universidades públicas, como tinham assim, grandes restrições orçamentárias, grandes restrições de recursos humanos. Nós, hoje, estamos, por exemplo, só para te dar uma dimensão do problema, nós estamos com a possibilidade de novas obras totalmente vetada pelo governo federal. Então, todo o plano de expansão que nós temos, né? de construção da biblioteca no campus do Vale, de término do ICBS o mais rápido possível, da expansão no campus litoral, da expansão no campus do Vale, isso tudo está hoje abortado pela determinação do governo federal de que os investimentos de capital não estão permitidos. Isso também nos coloca um grande problema, que é a nossa obsolescência, na medida em que por exemplo, só na questão da informática, nós precisamos fazer uma renovação no, no, no número, no tipo de computadores que nós temos na universidade, na nossa, na nossa rede de Wi-Fi. E isso, se nós não tivermos liberação de capital, nós não vamos ter como fazer. Então, para resumir, neste momento, o nosso grande desafio é levar a universidade né, no seu aspecto mais fundamental, que é o dia a dia, não? sem sofrer interrupções nos serviços essenciais, sem criar uma dívida muito grande para a universidade. Nós estamos convivendo com uma dívida que antes nós não tínhamos. Não? Enfim, permitir que a gente possa ter uma universidade em funcionamento com o mínimo necessário para que ela tenha essa, essa razoabilidade de função. Não? Eu acho que esse é o primeiro momento. Nós esperamos sinceramente que a economia mude que haja uma, uma diferença na, na, na, na, na, na, no aporte de recursos e nas determinações de, de restrições do governo federal, de tal maneira que a gente possa começar a investir novamente na universidade como um todo. Dentro da URGS, um dos objetivos é a promoção à internacionalização da universidade. O que isso tem sido, o que tem sido feito para tornar isso possível? É, esse, esse é, uma, é uma pergunta muito pertinente, porque se de um lado eu coloco na minha resposta anterior as dificuldades orçamentárias como grande fator limitante da expansão da universidade, da, da sua reposição de equipamentos e tudo mais... Na verdade, a universidade tem um, um legado muito importante que permite que a gente faça algumas ações que são estratégicas, que são fundamentais e que não dependem fundamentalmente do aporte desses recursos que hoje estão uh, limitados. E uma delas é a internacionalização. A internacionalização ela é um meio, ela não é um objetivo. Nós estamos buscando uma internacionalização dentro da universidade. Nós temos hoje, a nossa avaliação, uma grande, uma grande presença no cenário internacional, tanto com os nossos parceiros tradicionais, como a Europa, como os Estados Unidos, inclusive a Ásia. Uh, temos um grande reconhecimento na América Latina, mas internamente o nosso campus ainda não se internacionalizou. E esse é um grande desafio que nós temos. O nosso desafio na questão da internacionalização é tornar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul um polo de atração regional, regional no sentido latino-americano, de tal maneira que os nossos parceiros uh, latino-americanos identifiquem na URGS um centro formador importante, um centro de ligação entre eles e outras universidades, uma forma de trazer para cá não só maior número de estudantes estrangeiros, de professores, mas também de pesquisas, de projetos de desenvolvimento, enfim, de todas as áreas do ensino, da pesquisa, da extensão, que são importantes para internacionalizar o nosso campus. Nós temos grandes desafios aí. A engenharia tem sido uma boa parceira, porque entre os desafios que eu coloco está principalmente né, a utilização da língua franca, que é o inglês, em maior quantidade, tanto na pós-graduação como e principalmente na graduação. Temos também a, o acolhimento de professores e alunos, que é um desafio muito grande para todos nós. Né? E tem a, o reconhecimento de oportunidades, não só no ensino, mas também na pesquisa e na extensão para a internacionalização. Então, resumindo, a nossa internacionalização é a URGS tem que se tornar internacional. A TV Engenharia abriu um canal de perguntas de estudantes e servidores que serão feitas para o reitor. Algumas foram selecionadas, vão ser repassadas para o reitor agora durante a entrevista. Todas as outras serão entregues em mãos para o reitor. Bem. Reitor, uma das questões muito levantadas pelos estudantes é justamente o que o senhor comentou do corte de gastos que foi anunciado pelo governo federal no ano passado. Uh, essa questão foi bastante levantada, então como o senhor planeja administrar a universidade contando com esse corte? Bom, uh, nós temos uma preocupação básica que é o custeio. Custeio são todos os serviços que a gente tem que prover para a universidade. Vai desde a segurança, da limpeza, da manutenção, da assistência estudantil, né? a uh, compra de equipamentos não é, é custeio, é capital né? a modernização dos nossos, da nossa tecnologia de informação são os grandes desafios que nós temos uh, no custeio, hoje nós estamos com uma liberação de apenas 60% do orçamento de custeio, para teres uma ideia nós estamos agora começando junho, portanto até maio nós já consumimos 45% do custeio e temos uma liberação de só mais 15% para o ano todo. Não é? Então, a nossa previsão é que se não houver liberação desses recursos no segundo semestre, a universidade não terá recursos para pagamento de segurança, pagamento de terceirizados, enfim. Não é? Eu estive em Brasília essa semana conversando com o Ministério da Educação e a garantia de que haverá alguma liberação de recursos. Mas a questão é que eles liberam o recurso e depois contingenciam. Isso é, Eles liberam, mas não deixam a gente usar. Então, para a grande imprensa, sai como se o MEC tivesse liberado. Mas no dia a dia, nós não temos como chegar a esse recurso. Então, essa é uma grande preocupação, chegarmos até o final do ano pagando nossas contas e não, e não tendo esse grande problema que é a falta de serviços terceirizados, e a falta de assistência estudantil é uma grande preocupação a assistência estudantil até 2014 ela não tinha sido cortada em nenhum momento ela vinha num numa expansão que pelo menos corrigia a inflação ou mais um pouco além da inflação prevendo aumento do número de cotistas das universidades a partir de 2015 né? O PINAIS, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, começa a ter reduções. 2016, razoáveis, e agora em 2017, muito grandes. Não? Na ordem de 10% do orçamento de assistência estudantil, do orçamento que foi o orçamento de 2016, para 2017. Então, nós não só não tivemos correção no orçamento, inflacionária, para 2017, como o orçamento 2017 já cortado ele ainda sofreu mais uma redução de 10% na assistência estudantil. E, ao mesmo tempo, o número de cotistas está aumentando na universidade e, portanto, a necessidade de assistência estudantil está aumentando também. Então, nós temos aí um grande desafio. A universidade ela está colocando recursos próprios, né? recursos seus, na assistência estudantil, mas isso significa que nós estamos tirando de algum lugar para prover assistência estudantil. Ah, em Brasília, essa semana... Nós tivemos a notícia de que eles vão liberar uma parte desses 40% que ainda estão faltando com especificações. Iria para a segurança, iria para a manutenção e iria para a assistência estudantil até o final do ano. Eu espero que isso aconteça, porque isso vai permitir que a gente chegue até o final do ano dando essa assistência estudantil tão necessária para toda a nossa comunidade de alunos e alunas. A URGS está também com essa redução para os projetos de pesquisa, que são uma das referências na excelência da universidade. Como continuar investindo em pesquisas com essa redução? É, a, a pesquisa ela é, um, é, um, é um elemento, a parte do que nós temos falado até agora. A universidade, ela investe do seu orçamento muito pouco em pesquisa. O que nós investimos do nosso orçamento em pesquisa é a aquisição de equipamentos, é fazer a, a, a ampliação física para novos laboratórios. Mas os projetos de pesquisa dependem fundamentalmente de recursos que vêm de outras fontes que não o orçamento. Por exemplo, FINEP, por exemplo, CNPq, por exemplo, por exemplo projetos com grandes companhias como eletrobras petrobras e outras e projetos enfim que os próprios laboratórios buscam e competem dentro do cenário nacional e internacional por esses recursos o que ocorre no brasil é que se na educação houve essa grande limitação em torno de 40 50 no orçamento nos últimos dois anos né? na pesquisa a situação é muitíssimo pior para ter uma ideia só para lembrar o ministério de, ministério de Ciência Tecnologia e Inovação, ele foi fundido com o de comunicação. Ou seja, nós tínhamos um ministério, agora não temos mais. Temos um ministério que dividimos com o Ministério de Comunicação. Uh, os recursos FINEP, os recursos CNPq, as câmaras de, de pesquisa, todas estão sem recursos para pesquisa. Nós tivemos uma reunião, um seminário na Andifes essa semana, em que o diretor, o presidente do CNPq foi lá e disse assim, olha, o máximo que nós vamos conseguir é manter as bolsas, não? que são as bolsas universais, são bolsa de pesquisa. Mas recursos para, pró equipamentos, para outras fontes que é o que move a pesquisa nas grandes universidades, esse está absolutamente reduzido a praticamente zero. Então, essa é uma grande preocupação, porque, porque se nós formos olhar países que passaram pela recessão, eu vou exemplificar com a Coreia, né? a Coreia do Sul teve uma recessão junto com todos os países industrializados antes da, da recessão brasileira. Quando a Coreia começou a entrar em recessão, o que, que a Coreia fez, o que, que o governo coreano fez? Ele aumentou o investimento em pesquisa, em pesquisa e desenvolvimento e inovação. Mas não aumentou pouco, ele aumentou muito. Tanto que hoje o percentual do PIB coreano investido em pesquisa é um dos maiores do mundo. O que, que acontece quando você faz isso? Você resguarda o parque de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e inovação da recessão você mantém a competitividade do país no cenário internacional. E hoje nós usamos carros coreanos, televisões coreanas, celulares coreanos. Não? E a, o Brasil, como tal, contribui praticamente com nada na medida em que eles cortam os investimentos em pesquisa e se, uh, desenvolvimento tecnológico e inovação. Eu fui ao Senado Federal... Eu denunciei essa, essa, essa política equivocada desse governo atual de reduzir exatamente o coração do desenvolvimento tecnológico do país. Dessa forma, nós vamos passar a vida inteira dependendo de soja, de carne e de qualquer outra coisa que a gente extraia da natureza. Não é, não é assim que a gente desenvolve um país. Outra questão que o senhor até já comentou, mas que é de bastante interesse da comunidade estudantil é desse corte de benefícios que foi enviado recentemente um e-mail para os beneficiários da assistência estudantil pela uhum. Pró-Reitoria e pela Praia, onde dá como incerto o recebimento integral dos valores de assistência estudantil e também o recebimento integral deles. Como o senhor pretende contornar de maneira efetiva esse problema? É, esse, esse é um problema decorrente exatamente disso que eu mencionei anteriormente. Na medida em que o Pnais, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, sofre reduções sem correção inflacionária, então não só a inflação que foi em torno de 10% ano passado, mais uma redução de 10% sobre o orçamento, nós estamos hoje com uma redução significativa do Pnais. Então, o que, o que a Pra está fazendo é tentar equacionar como que, com o recurso que nós dispomos, a gente pode manter né, a assistência estudantil para os beneficiários, para os que necessitam, de tal maneira a que a gente consiga dividir. Eu devo dizer que, nesse momento, nós estamos buscando um diálogo com o novo Diretório Central dos Estudantes, com o novo DCE, porque nós queremos compartilhar com os estudantes, através do DCE, da solução para esse, do encaminhamento de uma solução para esse problema. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Nós entendemos que hoje há condições de diálogo para que a gente possa, com os estudantes, colocar o problema e buscarmos, então, soluções para esse problema, mas... Neste momento, o problema está na redução da assistência estudantil que nós estamos recebendo no governo federal. Não? Uh, existe uma série de possibilidades de se mitigar essa redução, mas, de qualquer maneira, uh, uh, uh, os encaminhamentos e soluções, eu acho que aí eu vejo uma forma bem otimista, uh, ter esse diálogo com o DCE para nós é importante para que a gente possa entender, nos entender sobre como fazer essas questões, não? É? Não é não é uma não é uma atividade que a gente possa mais exclusivamente com a, a nossa própria capacidade de resolver. Eu acho que a gente precisa e estamos já temos agendado reuniões com o diretório central para fazer essa discussão. Outra questão bastante delicada e levantada no questionário é o fato das eleições internas não serem paritárias debate será mais efetivo sobre esse assunto na sua gestão? Nós temos como um compromisso de campanha fazer esse de debate com a comunidade da universidade. Isso por quê? Porque uh, no, no marco legal as eleições promovidas no consumo é no 70-30. Até porque o consumo está constituído com 70% de docentes. Então, esse, esse aspecto ele é inegociável e nenhuma universidade faz essa negociação. Todos os reitores todas as universidades federais do Brasil são eleitos pelos seus conselhos universitários no 70-30. O que nós estamos discutindo é se a consulta à comunidade deve ser feita em 70-30 ou paritária. E esta é a, essa é a discussão que a gente tem que fazer. E dependendo dessa discussão, a forma como nós vamos fazer a consulta será diferente da que a gente tem feito até agora. Ela tem sido feita da forma como eh, se fez até o momento, porque está no Estatuto da Universidade que quando o consumo faz uma consulta, a consulta tem que ser 70-30. É? Então nós temos que buscar primeiro uma... uma um, consenso na universidade se a gente vai fazer uma mudança nessa proporção. Segundo, paridade é uma das propostas, não é a única que existe, existem outras propostas de diferentes proporções. E terceiro, de que forma que nós vamos encaminhar o que for consensuado na comunidade? Eu devo dizer que uh, este é um assunto que deverá né, mobilizar não só a reitoria, isso tem que mobilizar toda a comunidade. E para que se faça essa mobilização, eu imagino que nós tenhamos que estar todos empenhados em resolver o problema, em encaminhar uma solução. Não é? E não fazer uh, uma, um proselitismo político antes que se decida. Eu acho que esse é, talvez, o receio que todos tenhamos. Não eu. Eu acho que a gente tem condição, com os sindicatos, com o DCE, com a comunidade em geral, se promover essa discussão, não? mas não é uma discussão que apenas a reitoria vai fazer, ela tem que ser feita por toda a comunidade. Dentro da engenharia um problema bastante conhecido é o do prédio branco de sala de aulas que depois de ah, ser inaugurado teve problemas na infraestrutura e foi interditado. Quais são os planos da universidade para a utilização desse prédio? Bom, primeiro não é um problema só da engenharia, o prédio ele, ele é destinado a várias unidades acadêmicas, Direito, Economia, Administração, entre outros. Uh, segundo, ele continua interditado por uma razão muito, muito simples. A juíza que interditou o prédio, ela quer que nós tenhamos o alvará do Corpo de Bombeiros, não é, um, não é o PPCI, é o alvará do Corpo de Bombeiros. Esse alvará, ele depende de uma questão que é o PPCI programa o plano de prevenção contra incêndios o PPCI é emitido pelos bombeiros não? nós fomos recentemente ao comando da, dos bombeiros aqui da capital fomos muito bem recebidos pelo comandante ele está muito ciente da nossa, do nosso problema e ele está empenhado em que se faça o encaminhamento prioritário da questão da universidade sobre as mais de 7 mil demandas PPCI de órgãos públicos em Porto Alegre então veja bem, é uma situação extremamente sensível né? uh, a maioria dos nossos prédios não tem alvará de ponto de, de, de incêndio a maioria dos prédios públicos da, da capital não tem uh, me dizem que o próprio palácio piratini não tem não. catedral, enfim não sei isso é verdade catedral não é público de qualquer maneira, nós estamos empenhados em, primeiro, temos o PPCI, nós temos uma indicação do PPCI, estamos fazendo todos os trabalhos necessários e temos a, a, a garantia de que haverá um encaminhamento prioritário para a questão do PPCI do prédio branco. Eu aproveito para dizer que este é o único problema com o prédio branco. Não existe nenhum problema de infraestrutura, de risco de desabamento, de que quer que seja. Eu entendo que essas, essas, esses boatos acabem perpassando é, a comunidade, porque o prédio está fechado há tanto tempo, que não pode, algumas pessoas ingenuamente ou maldosamente colocam de que ele está com é, risco de desabamento. Isso não é verdade. Não é? A única razão da interdição é a ausência do alvará, do Corpo de Bombeiros e nós temos então esse encaminhamento, o senhor Luiz Carlos nos ajudou nessa história também porque ele trabalha com essa questão, mas de fato o Corpo de Bombeiros tem uma demanda muito grande de prédios públicos né? eles entendem a necessidade da universidade e estão priorizando o caso da universidade na solução do problema uma questão dos servidores é a portaria 3.183 que regulamenta a flexibilização jornada na URCS, porém o quadro de funcionários não permite que isso aconteça efetivamente. Como conciliar os interesses da URCS e dos servidores? Bom, primeiramente não, eu não vejo uh, contradição nos interesses da e dos servidores. Isso, seria, isso é, uma, é uma falácia. Nós todos somos servidores da URCS temos como compromisso nosso promover o desenvolvimento da Orgis. Né? A questão da flexibilização é uma questão que tem que ser entendida desde a sua origem. A flexibilização é uma excepcionalidade. Ela é, ela é prevista por lei, mas ela não é prevista de maneira universal, e sim como uma excepcionalidade. E esta excepcionalidade ela vem sendo definida de forma cada vez mais clara por todos os órgãos controladores e gestores acima da universidade. E essas definições do que seriam os exemplos de flexibilização possíveis nas universidades federais, ensejou, por exemplo, que algumas que fizeram uma flexibilização quase universal, tivessem que reverter isso a prejuízo dos servidores, porque quando se reverte, os servidores têm que devolver o recurso que receberam né, a mais. Dessa maneira, nós uh, emitimos uma portaria, essa portaria ela atende exatamente esse quadro definido da, do que se entende por uh, flexibilização, né, e estamos né, com essa nova portaria colocando exatamente a perspectiva da uh, flexibilização como uma excepcionalidade. Uh, por exemplo, uh, a questão do número de servidores, você não pode flexibilizar um local que tenha três servidores, porque se um ficar doente, o local vai ficar sem, uh, sem uh, ninguém para atender. Tá? Então existe uma razão porque essas coisas estão sendo feitas, é claro, se você pensa na flexibilização pura e simplesmente pelo lado corporativo, você diz, não, flexibiliza e depois pede mais funcionários, pede mais servidores. O MEC já disse, desde o governo Lula, de que universidades que flexibilizam não podem solicitar expansão no número de servidores técnicos, porque, na medida em que a gente flexibiliza, ele está indicando que não tem, que nós temos um quadro de servidores suficiente. Então, a situação ela é muito complexa, eu, eu tenho certeza que com a portaria, os locais onde realmente seja possível, e eu vejo várias instâncias em eles terão contemplado a sua flexibilização, mas a flexibilização não é não é para todo mundo, de maneira nenhuma. Encerramos então o bloco de perguntas dos alunos e servidores. Para encerrar, que universidade o gostaria de entregar em 2020? Eu gostaria de entregar e vou entregar uma universidade, primeiro, que tenha uma presença internacional de acordo com a os objetivos e as pretensões e as necessidades da UFRGS, Uma universidade que tem uma política de inovação, de ciência e tecnologia, que nos permita buscar alternativas de financiamento para a pesquisa e para a inovação, que nos permita interações com a sociedade, diferente da que nós estamos até hoje limitados por marcos legais que já se, se passaram. Uma universidade que nós tenhamos mais democracia, Democracia no sentido de que a gente tenha um diálogo construtivo que permita nós, dentro da nossa autonomia, entendermos o que é promover a autonomia dentro da universidade. E uma universidade que tenha também maior qualidade no sentido do ensino, da pesquisa e da extensão. Que é algo que vai e deve ser promovido apesar das dificuldades que nós estamos, nós estamos passando na medida em que houver a liberação de recursos de capital nós queremos sim construir a biblioteca do Campos do Vale que é um dos nossos grandes sonhos né? eu me empenhei durante vários anos no projeto ele está pronto dependendo desses recursos é isso E por fim, qual é a sua relação pessoal com a África? Olha, eu acho que a URGS hoje é parte da minha vida completamente né? faz parte do meu DNA a URGS para mim, ela é uma, uma experiência de vida, né? ela é para mim uma realização pessoal né? e uh, o que eu faço na URGS me dá imensa alegria, um sentido de realização muito grande né? e uh, um desafio, né? que eu entendo que são poucos os locais onde um desafio tão grande exista como existe dentro da de universidade, particularmente da URSS. Né? Eu venho trabalhar com grande alegria, né? uh, todos os desafios, todas as dificuldades, elas são tomadas por mim como exatamente são um desafio para o crescimento para a realização pessoal. Muito obrigada pela sua disponibilidade, doutor. Então. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Nós desejamos só a você um bom mandato. Obrigado. Obrigado. O Ingeniação de, de hoje fica por aqui, até a próxima.